Obrigado ao público numeroso e ao excelentíssimo Sr. Presidente da República pela presença, Presidente da Câmara também. Como a Ana disse, os nossos, hoje estamos em modo Algarvio, vou começar por apresentar a Lídia Jorge que nasceu em Buliqueime e que para o ano vai chegar à marca dos 40 anos de vida literária passam 40 anos sobre a sua estreia uh, no romance com o, o prodigioso O Dia dos Prodígios, uh, a que seguiram outros 11 romances. Uh, o Nuno Judice, também algarvio, é um dos mais reconhecidos e, e consagrados poetas portugueses vivos. Um, tem mais de 30 livros de poesia. De, 35, creio eu, e acaba também de publicar há poucas semanas o último, que é o Coro da Desordem, na Dom Quixote, é outro ponto em comum, os dois publicam na, na Dom Quixote,